Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital galera, fica comigo, assiste esse conteúdo aqui até o final porque nessa aula de hoje, eu vim falar para vocês sobre cobranças indevidas né? já que é um tema que está sendo muito né, engalgado está sendo muito aqui, é com frequência mesmo a galera tá querendo saber não sabe o real motivo fica perdida está bom então nesse tema aqui eu tô aqui olhando para tela do meu computador Certo? Cobranças de devido no Facebook, né? Lançado no meu cartão de crédito, né? Vou dar um tema desse vídeo, tá bom? Vai ser a headline aqui desse vídeo aqui, inclusive, certo? Então, galera, nesse vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre esse tema, tá bom? Que tá sendo muito pesquisado aqui no Google, tá? E se você já gostou da ideia desse vídeo, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal. deixa o seu like e seu comentário que vai ser muito importante pra gente poder crescer e vai me motivar a trazer mais vídeos para você aqui, tá bom? E sem muita enrolação, bora o nosso conteúdo, bora! então galera que é o seguinte tá as pessoas estão é, meio que confusa com esse problema que tá acontecendo tá com as cobranças indevidas nas suas campanhas de anúncios tá bom já gravei vídeo também isso, com referência a isso aqui espero que, que você ver esse vídeo aqui ó que vai passar aqui no card para você aqui em cima aqui em algum ponto dessa tela beleza e que você observe ok observe muito lá, lá dentro do seu gerenciador tá porque lá dentro que vai vai estar tá realmente tá as cobranças que são realmente é Que você gastou, beleza? E olhe também lá também Na parte do teu cartão de crédito Também na parte dos gastos Tá, eu recomendo que você olhe aquilo porque ali vai estar tá os valores né que você está investindo nos seus anúncios e também tá um pouco mais que o Facebook está cobrando. Tá, o Facebook está cobrando muito, tá. Então, eu tô buscando mais esse conteúdo para me trazer para vocês aqui, né? A solução. Muita gente fala assim, fala assim: Poxa, mas tem como impedir isso? Tem como a gente controlar isso aqui? Tá, tem algumas fórmulas que você consegue é, você colocar estipular, entendeu? Lá dentro, um valor específico tá um exemplo né você quer gastar 500reais tá bom na tua campanhas de anúncio você tem como você colocar lá dentro tá bom mas mesmo assim acredito eu que não, não vai de não vai impedir você de poder gastar um pouco mais tá até porque agora o Facebook ele tá fazendo esses um trânsito inteiro tá porque por conta de atualizações e também é fraudes que tá acontecendo bastante tá e para reconhecer que é você para reconhecer que, que o cartão de crédito que você já até teu tá que o perfil é teu também ele trabalha esses quesitos tá bom esses pontos tá para poder é, sentir que a conta é tua tá aqui que, que todos dados ali são seu, que ali é você mesmo beleza então tá mais muito mais complexo tá vendo também novas atualizações tá bom já dando com um spoiler para vocês agora em 2023 vai ter muitas atualizações vai ficar mais complexo para quem tá começando agora para quem tá iniciando vai ficar ainda tá mais complicado ok e principalmente os amadores tá bom esse mercado velho tá ficando cada vez mais sofisticado tá bom e o Facebook também tá acompanhando cara vai vir muitas regras agora eu vou gravar os um vídeos para vocês aqui também inclusive sobre esse tema aqui para vocês aqui os gastos que já tive também que o Facebook também me cobrando tá com valores ali altíssimos certo Lá de uns 7 a 10 dias ele vai começar a te retornar o valor tá bom mas como que vai te retornar ele vai te retornar direto no teu cartão de crédito tá bom e nesse vídeo aqui que eu não próximo vai ser a próxima etapa ele vai eu, hoje mesmo pela manhã que é a data que eu tô gravando esse vídeo tá bom ele me retorna tá? ele me retorna ali um valor de uns 100 reais mais ou menos tá bom então valor ali específico tá? o qual eu não gastei tá o que ele me cobrou a mais beleza então é, então eu fiquei aguardando tá ele vai dedicar esse ponto tá mas quando que ele vai me retornar tá o que eu não investi, é quando é né, que ele vai me retornar vai me devolver o meu dinheiro tá quando então cara só quando você vamos pausar suas campanhas se você continuar com as campanhas ele vai provavelmente ele vai continuar cobrando ali valores altos tá bom que já vai estar tá na, na vibe porque okay? que mais vai chegar um momento que ele vai identificar esse ponto e vai começar a devolver a tua grana tá ele vai retornar aquele valor teu tá bom então ele tá cobrando ali cara é é já muitas das vezes tá já mesmo com a, com a campanha ali parada ele já te cobra ali beleza o valor que você estipulou e um pouco mais Certo? Tá acontecendo demais, tá acontecendo muito comigo tá Com outras pessoas, tá bom Eu não sei se isso é, é, é nível geral Ou global, enfim tá Mas tá acontecendo com muita gente Isso, tá bom e com, Inclusive comigo e com as pessoas que eu já perguntei Também que eu já busquei, tá bom Mas tem algumas outras pessoas Também, ao qual eu participo também De grupos de gestores Que não tá acontecendo nada disso Se, se tá acontecendo, né, a galera não tá Correndo atrás disso, a galera não, não tá olhando Porque tem projetos maiores, projetos gigantescos Tá? E eles não querem, né, pausar, não querem, né, é, se envolver, né, com a, muito com a, com a situação, porque o trajeto é grande, cara, entendeu? A gente não vai pausar por conta disso, não vai parar, certo? A gente tem que continuar, beleza? Mas mesmo assim a gente tem que trabalhar, né, a gente tem que entender a ferramenta, a gente tem que é, seguir mesmo no trâmite, tá? Gente, se, se vier a mudança, se vier a atualizações, a gente tem que aprender, a gente não vai poder mudar isso e nem controlar, tá? Os controles que nós podemos fazer são esses pontos aqui ao qual eu te mencionei beleza que você pode sim tá é, tem um controle ali de você não sei colocar lá dentro tá bom lá do gerenciador lá você coloca um valor específico tá a qual eu posso até gravar um vídeo, um vídeo para vocês aqui, só você me pedir, tá bom? Se você tiver tiver alguma dúvida, me pede que eu vou gravar vídeo para vocês aqui, como mais esse problema que tá acontecendo demais com as pessoas, tá bom? Então, bora aqui para a segunda parte que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O, o Facebook já me retornando, que okay? O valor que foi cobrado indevidamente, para você também ficar mais tranquilo, tá? Com a situação e saber que ele vai te retornar o valor, tá? Só após que você pausar suas campanhas, tá? Você pausa as suas campanhas em um prazo de uns 7 a 10 dias ele vai estar te retornando o valor que você que foi cobrado ali indevidamente tá bom no teu cartão de crédito tá bom mas compare ok, compare essas duas ondas tá bom compare vai lá no teu gerenciador lá ok na parte de, de gasto tá que ele tá tendo lá tá? lá tem uma, uma, uma lista lá ok que de, de quanto que você está gastando por, por, por anúncio seu por essas campanhas tá tem lá tudo bem bonitinho e olha lá também na, na lista da tua fatura tá bom olha tá bom no teu cartão mesmo você acompanha tá eu uso muito nubank então olha lá o okay? que pelo celular mesmo você olha ali e ele vai vai, tá, vai tá estar marcando ali mostrando para vocês tá um valor que tá sendo assim, cobrado nas campanhas e um pouco mais que ele tá cobrando tá bom então por motivo de segurança tá bom e muitas roubadeiras que tá tendo muitas fraudes que tá vendo o Facebook tá fazendo tá e, e, esse esquisito aqui tá fazendo esse trâmite inteiro com a, com a galera tá bom gente então Reparem muito isso, tá? Olhe, e para vocês não aí, achar que seja alguma, alguma outras coisas ou muita gente, muita gente não sabe, tá? Então nesse vídeo aqui é para te mostrar para vocês, tá bom? Acompanhe bem esses conteúdos aqui porque são coisas de primeira mão, são coisas que que nem tem aqui no, no YouTube, tá bom? Mas eu trago para vocês aqui, tá bom? Para tirar algumas dúvidas, para ajudar, para agregar para vocês, tá bom? Então é isso que eu quero falar para vocês aqui Segue aqui no próximo aqui, conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? O que está acontecendo ali? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui bem massivo, bem direto ao ponto, isso sem é muita enrolação, tá bom? É, sobre realmente cobranças, né? Indevido, é um caos que tá sendo aqui muito, muito é, buscado, muita gente tá tendo essa dificuldade, tá tendo esse problema, tá? Cara, em todas as contas, sempre tem um ali que tá gastando mais, tá bom? Sempre, sempre todas as pessoas que eu converso tá bom todas elas de muita gente tá vindo aqui no meu WhatsApp tá vindo também no meu canal também comentar certo então esse vídeo aqui também eu acho que vai ajudar bastante vai dar uma clareada inclusive tá bom para vocês saberem né o fato também por detrás do que que tá acontecendo beleza com as cobranças indevidas que o Facebook tá te fazendo beleza então mas antes de tudo aqui antes de eu começar aqui tá já peço que você já desce aqui embaixo já se inscreve aqui no canal vai ser muito importante ok para ajudar canal a gente poder crescer, e evoluir juntos, certo? E trazer mais conteúdo para vocês, porque vai vir muita coisa aí, novas atualizações dentro do Facebook, então te prepara, quem está atuando aí como amador, cara, coloca as barbas de molho, porque esse mercado está mais, ficando mais sofisticado cada vez mais, ok? E vai ficar mais complexo agora, né, com as, atualiza com as atualizações agora do Facebook, né, agora em janeiro, então fique atento, vai ter muita coisa que eu vou estar soltando para vocês aqui conteúdos de grande extrema importância e valor tá bom para você ficar é, é, com a informação né informado em primeira linha aqui em primeira mão beleza então bora para nosso conteúdo galera aqui é o seguinte certo o facebook aqui ó, acabou de me retornar hoje tá é, hoje isso é um 11 do 11 tá estamos aqui na sexta-feira ok então eu eu rodei campanha no começo dessa semana beleza eu vou de campanha segunda e terça-feira tá então eu pausei as campanhas ok porque estava me cobrando que valores indevidamente altos tá bom então ao qual foi esse valor aqui ó de 100 reais tá vendo a compra em facebook ads no valor de 100 reais aqui no top de cima certo foi estornada ok a compra do facebook ads em valor de 100 reais foi estornada ponto tá às 9h57 da manhã, tá vendo? Sempre nesse mesmo horário, tá? No prazo de uns 5 dias a 7 dias, ele te restaura, né, tá bom? O valor que foi devidamente cobrado, pode ficar tranquilo com isso, beleza? E mesmo o mesmo caso se repete, ok? Com outras é, outros gastos aqui também, ó, tá? Tem uma, tem, temos aqui, eu tenho três compras aqui, três, tá? Três compras que é a qual realmente foram cobrado a mais tá bom o meu valor exato galera que foi gasto que eu gastei na minha campanha de anúncio tá foi essa aqui ó esse essa aqui que tá de 75 reais tá bom provada em facebook ads tá bom 75 reais essas, essas duas que tá aqui em cima de R$ reais tá é que foram cobranças indevidas beleza foram cobranças indevidas ok para você é, identificar tá melhor ainda essa essa posição aqui, super recomendo que você verifique no teu gerenciador de negócios, tá bom? Lá dentro lá na forma de pagamento, vai ter lá uma lista lá, né, com os gastos, tá bom? Da campanha, então, quais são, é, de fato, os valores que são, é, que são verdadeiros, que são realmente o que você está utilizando, são o que está lá dentro, tá? São os valores que são gastos que está lá dentro, beleza? O que tiver aqui, ok? Você vai estar... Tá é só acompanhando, tá bom? Que vai estar valores mais né, altos, lá tá? na, na cobrança. Você já pode identificar aqui, ó. Tá? Tem duas compras aqui de 100 reais. Eu não gastei 100 reais. Galera, eu gastei foi 75 reais, tá bom? Esse valor aqui, tá lá dentro lá do lado lá gerenciador, tá? Esse aqui tá lá dentro, tá bom? Esse aqui de 75 reais que foi aprovado, tá lá dentro. Tá certinho, tá? Mas essas duas aqui de 100 reais, esse aqui foi, foram cobranças indevidas, tá? Então, é, no prazo de, determinado de 7 dias, tá? Ele me retornou reto, me esses dois valores, tá? De 100 reais. Tá aqui embaixo, ó. Tá? Aqui ele continua aqui, tá bom? Você já pode ver que agora em novembro, dia 2 de novembro, você já pode identificar, tá? Que ele começou a me retornar aqui, ó. Tá? A compra aqui foi retornada, foi restaurada, tá bom? De 50 reais, ó. Tá bom? Em Facebook, certo? Tem outro, outro, outro caso aqui também, ó. Tá aqui, ó. A compra no Facebook é o valor de R$75,00. Também foram reacionadas. Esse aqui já foi o mês passado, tá? Dia de é 30 de outubro. Tá? Já foi o mês passado. E aqui, eu Ainda continuo com o processo, tá? Essas compras aqui, como foi do mês de outubro, tá? De outubro, ó, 26, 26 de outubro, Tá vendo? Tudo na mesma data, tá? Teve cobranças, ok? Teve cobranças. Não faz sentido, tá? O Facebook fazer fazer uma duas três quatro cobranças em um dia só cara não faz sentido tá Ó, uma de, uma de 75 reais outra de 16 e 21 outra 75 tá e outra 50 reais e cinco centavos não faz sentido tá então em seguida ele vem aqui tá é me mostrando aqui também outros gastos também tá no mesmo mês de outubro tá bom a situação, galera, tá acontecendo porque tem muita gente que tá aí fazendo aí, fazendo fraudes, né, e tudo mais. O Facebook já identificou esses pontos, tá? E por motivo de segurança, ele tá aplicando, tá? Esses pontos aqui, beleza? Mas o que ele é, cobrar de você indevidamente, que é o que eu acho muito injusto, tá? Ele vai te devolver, certo? Mas a gente vai tentar chegar num ponto para que isso seja mais mínimo, né? Mínimo para é, isso aconteça, que isso ocorra, que isso que já também já virou foi também já uma bola de neve, né? Muito problemática, tá? Mas aqui é para mostrar para vocês esses pontos aqui, é para você ficar atento, para você saber o que, que tá acontecendo, tá? Esse vídeo foi para te agregar, para te acrescentar esse posicionamento, tá bom? Para você não ficar assustado e você não saber o que, que tá acontecendo, tá? Então, super recomendo só para você acompanhar, acompanhe sempre nos gastos aqui do teu cartão e também lá dentro do gerenciador, tá bom? De anúncios, beleza? Acompanha lá, porque o que tiver lá vai estar tá realmente sendo gasto, tá? Pelas tuas campanhas de anúncios, beleza? E aqui, na tua conta aqui, você vai cobrar um pouco mais e você vai estar tá acompanhando, tá bom? Para você saber, tá? Esse trâmite ok e assim tá acompanhando também os estornos tá e lembrando que ele só vai te retornar quando você pausar as campanhas tá quando quando tu pausar a campanha é que o facebook ele te restorna senão ele vai gastar cada vez mais e mais e mais beleza